Como é que é malta? Tudo bem com vocês? Sou o Perf e hoje estou aqui também um bocado como Rafa porque vou falar sobre o meu Face Pessoal aviso desde já que este vídeo não é suposto ter piada portanto se quiserem ver vídeos engraçados vejam os próximos que provavelmente vão ser mais engraçados do que este mas bem, para quem não sabe eu há cerca de um ano atrás decidi fazer uma limpeza ao meu Face Pessoal porque tinha algumas fotos e comentários que queria apagar ou porque algumas páginas que eu tinha dado like e que que tinha deixado de gostar na altura e que pronto, continuava a receber as notificações portanto queria tirar o like né? e também porque queria eliminar alguns amigos que não conhecia de lado nenhum e que tinha adicionado de forma YOLO ou... até por exemplo com Farmville, eu também joguei Farmville Guilty mas já, yeah, eu tinha alguns amigos que não conhecia de lado nenhum e não fazia sentido estarem adicionados no meu face Ora, isso pareceu bastante trabalho para mim eu que sou preguiçoso e portanto, em vez de decidir fazer a tal limpeza, decidi apagar o meu Face e criar um novo. simples criar um Facebook novo dá muito menos trabalho do que... Ah. E yeah, yeah, às vezes tenho ideias estúpidas. Estou é um bocado burro. Bem, acontece que, passado um tempo, arrependi-me porque, parecendo que não, o Facebook não nos define porque nós conseguimos viver sem o Face, obviamente. Mas é uma espécie de álbum fotográfico nosso que contém nossas memórias e, parecendo que não, contém um pouco do que nós somos. Mas pronto, não podia voltar atrás e continuei com o Face que tinha. Mas bem, acontece que há uns dias atrás eu esqueci-me da minha palavra PASSE e ao recuperar lembrei-me só de pôr tipo o e-mail da outra conta à toa e acontece que não tinha apagado afinal só tinha desativado a conta Portanto já decidi voltar à conta antiga e finalmente fazer a tal limpeza né? Para aqueles amigos que eu fiz entretanto, vai receber um pedido de amizade obviamente e os que eu tinha antigamente Ai bem! Não sei porque é que eu fiz isto. E agora vocês devem estar a pensar porque é que fizeste um vídeo só para dizer isso? E a minha resposta é muito simples. Eu fiz este vídeo pura e simplesmente para passar a minha experiência e para vos dizer que se quiserem apagar o vosso Face Epá, tenham a certeza absoluta que uh, querem mesmo fazer isso e não façam um ato de... Ah, vou aqui apagar só porque sim. Ah, só um à parte. Eu tenho estado também a receber pedidos de amizade. Uh, pessoas provavelmente me conhecem das streams ou dos vídeos. Se vocês são uma dessas pessoas, por favor mandem-me pedido de amizade e digam quem são. Porque se eu não reconhecer a vossa cara não vou saber quem quem é e não vou aceitar o pedido. Ou então metam um like na minha página, PerfTech, que vai dar basicamente ao mesmo. E pronto, é tudo neste vídeo. Espero que tenham compreendido a minha mensagem. E não se preocupem que o vídeo a seguir já vai ser um bocado mais engraçado. Pronto, fiquem bem e até logo.